Você aí já teve vontade de jogar GTA 6? Com certeza não, né? Porque nem lançou. No vídeo de hoje eu vou jogar GTA 6 mobile, Você né? Vocês sabem muito bem que lançou, né? Vamos começar por qual? Vou começar pelo início, né? Meu Deus! GTA 6. Essa é das boas. Meu Deus! Como que. É isso? Meu Deus! Como tá? Eu só quero entrar na nota. Tá, pelo menos eu só consegui ir pra um lado, né? porque causa que eu configurei errado, né? Porque eu sou um milho. A música desse jogo é muito boa, meu Eu não sei se vocês perceberam. Olha a render distance desse jogo. Mais alto do que 64 chunks no Minecraft. A música só fica repetindo. Adorei isso. Macau. Bar. Tutubutti. <risos> Tá. Onde esse jogo? Eu pensei que esse jogo aqui... GTA V era um jogo que na Play Store tava com foto de jogo e o nome era de jogo. Aí quando eu baixei, é só um negócio que fala sobre... É Códigos do GTA V. Ó, esse aqui já começou com, com esse cara maromba aqui, né? Esse aqui eu nem precisei configurar os controles. Ó, tá escrito aqui, ó, 2 FPS. Não sei porquê, porque não tá 2 FPS. Meu Deus. Índia. Oh, esse jogo até acabou, legalzinho pra passar o tempo. Só os gráficos aqui não é tanta coisa assim, né? <risos> GTA 4.2, remasterizado. Meu Deus, uma Lamborghini, eu quero essa Lamborghini. Ah, tem um celular, o que que é isso? Internet, tá, não fez nada. Tá, isso aqui também não fez nada. Mensagens, não abre, e-mail não abre. Mapa não abre, sete não abre, não abre, câmera não abre. O oh, contato abriu. Hum. Não dá pra ligar pra polícia? Ah, chamado encerrado. Meu Deus! Dá pra roubar o carro desse cara? Hum. Dá pra roubar o carro desse cara? A 4-2, né? Que atualizou. Provavelmente, né? Cavalo! Ai! Ele ficou! Meu! O <risos> que, que aconteceu aqui? Tá, bora ali nesse. Meu Deus, que fome no... horror! Não, não tem arma? Hum, tá. <risos> tá. O que está acontecendo? Eu quero atirar naquele maluco ali Meu Deus oh. Não, Eu quero atirar naquele maluco ali agora Não atravesse você, vai morrer hum. Regue-doll Oxi O cara spawnou ele do nada O jogo tem primeira pessoa Não é possível ah, a cara nem tem textura <risos> Oxi quando, isso, quando faz isso aqui ele pula Não Ou ele só tá olhando Tá, ele só tá olhando, eu sou bom ah, Tá, esse jogo até que é legal Agora eu tenho uma, uma placa de máscara Se inscreve no canal Dessa vez não tem música Nossa, esse carro é muito louco, eu quero esse Level 1 Tá, lojinho Quer negócio? Um, um like? Daí, óbito. Como se, fazer se fazer faz Escolha, Escolha um é ativo. Uma... Meu Deus, corta. Eu mal cliquei pra abrir o jogo e ele já tá cheio de anúncio. Anúncio. Ah, tá, tô horrível. <risos> o jogo não tem som. Eu acho que foi naquela hora que eu... O Esse claramente é o jogo que tava na foto, né? Tá, onde é esse jogo? Não baixem Pior coisa que eu uh, uh, Meu Deus Tá, esse aqui eu acho que é qual é o nome? Gangster TF Auto City 6 Real Gangster TF. Meu Deus Armas, meu Deus Tome Versete é você? Não enche meu saco não, asshole! This is the best part of my day! O you... <risos> que, que aconteceu aqui? A LED vai ficar sem no final do vídeo que eu não achei o controle. Tá vamos lá que foi aqui? Continue. Tá vendo configurar? A LED caiu daqui, mano Meu Deus Ah, Voltou, voltou, voltou! Voltou a LED. Eu tô tão feliz tirar essa merda meu Deus a câmera vai sobreaquecer pelo amor de Deus pronto tive que reiniciar a gravação aqui porque a câmera quando chega aos 16 minutos não sei porquê ela sobreaquece e para de gravar do nada que nem no vídeo de Fall Guys que do nada para de gravar não sei porquê meu amigo Meu Deus que mapa é esse Mas a grande. Tá, ah, como que o de mata? Ah, esse jogo aqui. Esse jogo aqui, como que posso? Meu Deus! Eles nem tiveram a coragem de fazer um cenário assim. Um PNG, velho. Pelo amor hum, de Deus! Mano, que barulho é esse? Ai, de barulho é esse? Esse foi o vídeo. Tchau. Oxi, cadê o olho?